Anilang pop, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser a minha playlist de K-Pop parte 2 Pra quem não viu, a parte 1 vai estar tá aqui nos cards e eu tô com essa blusinha super fofa pra combinar com o vídeo de hoje, né gente? Tinha que ser uma blusa do BTS Olha gente, essa blusa maravilhosa, ai, olha é do meu tamanho, gente, eu vou achar ela... Melhor pra vocês. Gente, aqui ó, a blusa é essa daqui, ó. que tá escrito BTS. E aqui tá escrito Meninos a Prova de Balas. Assim, eu não me engano. Eu vou mostrar a parte de trás pra vocês verem. A parte de trás, ó. Eu vou mostrar pra vocês verem. Tá vendo, gente? Essa daqui que é a parte de trás... É, esse número aqui é o número do mim 95 E tá com o meu nome, está personalizado com o meu nome Eu tô adorando essa camisa Desculpem se o vídeo não estiver muito claro Porque a câmera que eu tô usando não é muito boa, assim, sabe? De qualidade Mas vamos lá E é a minha playlist que eu tô mais escutando no momento Que é Blackpink e BTS Eu tô escutando... Blackpink e BTS eu tô escutando muito, gente Então eu vou começar aqui... Por uma música maravilhosa Gente, o nome da música é BTS Go Go aqui, ó, Quando a gente pesquisa aparece muitos, ó, do BTS Go Go Mas, um, Tá aqui, ó a que eu gosto é essa daqui, ó BTS Go Go, eu amo essa música Então, toca aí DJ avisar para vocês que agora em vez de ser vídeos toda segunda vai ser vídeos todos os sábados, sim, vai ser vídeos todos os sábados, às duas horas da tarde, então se preparem que é, sábado que vem vai ter vídeo dos novos acessórios do Nico e se preparem para o outro sábado do outro sábado que vai ser muito top também, então tá cheio de novidades aí pro canal e a próxima música é BTS, óbvio Óbvio Óbvio Óbvio Óbvio Gente, eu tô apaixonada por essa capinha aqui, ó Vocês tem noção dessa capinha aqui? Isso aqui, ó Protetor de celular Maravilhoso Aconselho vocês a vocês comprarem é Maravilhoso É Bitches I need to grow I need to grow Yeah Just a night Just a night I need to grow I need to go One night I need to grow One I want to grow Everything Everything Everything Touching the floor Pops, então, a próximo Por que que eu tô tão longe, né, minha filha Porque, meu pai, eu tô bugada. Gente, a próxima música é BTS Hum, eu não sei se fala hum Ou rum ou hum Eu não sei, eu só sei que é BTS Tá aí na tela o nome da música gente então é sabe aquela música que eu botei na última playlist de K-pop que eu fiz então que era Blood 20, Tears então eu não consegui falar a pronúncia daquela vez mas dessa vez eu aprendi a pronúncia a pronúncia é Blood 20, Blood, 20, Blood eu aprendi tá gente é Blood é Blood 20, Tears Blood 20, Tears Blood 20, Tears pronto falei Até A próxima... Gente, a próxima música é Not Today, que é muito legal também, eu amo. Então, a próxima música é Fire, BTS Só que é, Se eu já coloquei na minha playlist Essa música Se eu já coloquei essa música na minha playlist um, Antiga, antiga não A última que eu fiz Tá aí nos cards é, Se eu já coloquei, eu não vou colocar aí na tela a música Mas se eu não coloquei, eu vou colocar aí na tela o Fire Mas eu acho que eu botei sim A próxima música, gente É da Blackpink Whistle, é muito legal essa música, gente. Muito legal. Hey boy. Make a whistle like a missile. Bam bum. Every time I show up, know up. Make a whistle like a missile. Bom, bum. Eu já coloquei Bumbaiá na última. Eu já coloquei Bumbaiá na última, agora é Whistle. Muito boa, né, gente? Gente, a próxima música que eu gosto muito dela também, que é I It's Your Lights. Não sei a pronúncia, mas está aí na tela, como sempre. Muito. <música> de que é Onana". o o é muito legal essa música gente então, a e, e última música não menos importante é é a música do BTS, que eu esqueci de botar lá junto com as músicas do BTS Mas é a música do BTS, que é Betsy. Essa música aí ela fica cantando lá né e tem um amigo lá da minha sala que ele ficou falando que ele é gay mas não é mentira ele tá brincando é, aí ela fica ela fica cantando assim ó tipo vamos supor ele é aquela almofada ali Opa, ele é aquela almofada ali ela fica tipo assim beta isso é gay ela faz isso muito engraçado, gente Quem estuda comigo sabe Quem está vendo esse vídeo estuda comigo Sabe que ela faz isso, né Eu... Fiquei na dúvida Eles Entenderão, muito bem Então, esse foi o vídeo Eu Espero muito que vocês tenham gostado Clique em gostei, se inscreva no canal Porque se você não clicar em gostei E não ativar o sininho O YouTube não vai mandar a notificação Dos meus vídeos pra você Então, ativa o sininho, se inscreva no canal Beijo e o